Hey DTV, seja bem-vindo a mais um vídeo de live. O que, que eu tô fazendo? Não, não sei porque eu tô fazendo isso. É, eu tô aqui com o Compre Prime Brasil. Gente, é, vou, de, vou avisar aqui sobre nossos parceiros, que é o Nod, Nodlis, macarrão picante e fan Shields e a Coquelândia. Nossos parceiros, se inscreva no canal deles, segue e entre no servidor deles.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 Acho que eu vou fechar a live e vou fingir demência Tô bem não. É. A gente já. É que não... Calma aí, gente. Acho que eu vou fechar a live, viu? Porque ele nem apareceu. Tô triste. Agora, tentar, fazer algo, a vida né, Est... que é isso gente, estou com misericórdia, desde para com isso, eu sou evangélico. E...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 tem três pessoas Vamos buscar os Gente, olha que legal Quando alguém se inscreve Calma Quando alguém se inscreve É inscrito Ai, gente, que legal Quando alguém se inscreve Aparece agora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 Alguém se inscreve lá, Fabraín se inscreveu, muito top Ah, não aparece na minha tela, aparece na outra tela Adrian Castro, aí Clube Pinguem Brasil, voltou, voltou Já faz 5 dias Cadê o Esteval? O que é o nome dele é Esteval? Vivo no YouTube. Vamos fazer cedo. Bora, bora começar pelo do forte nevado, né gente?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 Faça uma festa para 30 pinguins. Qual era do Forte Nevado, gente? Tô flopado, gente. Meu Deus. Dá um coração né gente Coração Qual a cor nós escolhe Acho que é sempre peguei com a mesma cor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 Mano... internet aqui do pai é ruim três dani eu tô aqui eu não no dance clube, clube meu pin bugou se tiver bugando gente eu não posso fazer nada tipo o computador é ruim é. <risos> tipo eu não posso fazer absolutamente nada hein?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 O Vini disse hein? Valeu, Vini Nossa, tá bugando mesmo Tá bugando o Clube Ping Brasil Não é live, eu acho Será que é porque eu tô no centro? Vamos tentar, vamos tentar Gente, é... Pegue a Corciano É, a Coss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 Já estou aqui com a Cociano, vocês se vestem de Cociano. Vou entrar no Clube do no CPBR. Vamos virar o iceberg Vamos sim, se der tempo.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 A Mimi Ah, você é a Mimi, salve Mimi Como é que é o nome? Mimi Cookie Cout Meu nick no CPBR É bem 10 tt Raize, e aí? Boa noite, boa noite Raize é, A Gracinha Mimi, oi Tudo bom Gente, alguém já se inscreveu?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 Tem aqui o Daniel Tem, tem um assassino Fox que é o assassino assassin Fox? Tá, tem quatro já Só falta a Runa Amimi, Kuti, Cookie Qual é o ciano? Tem dois azuis O ciano é essa cor aqui Ciano Tipo, não é esse azul, tá vendo esse pinguim aqui de trás? É azul, esse daqui que é ciano Oceano é tipo a cor do, do oceano Tem 4, falta a runa, gente Falta a runa Gente, se tiver bugando Me desculpe Mas a gente é pobre, entendeu? Aí, gente, já tem 4 Já tem 5 Agora é só arremessar a bolinha de neve Não era cinco, gente, porque não foi Eu estou com o de nadadeira Como assim? Qual o que eu tô? Aê, ganhamos! Um selo pra nós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 o Agraciangamimi aí está Brock está é... Está em qual serve? Estou no serve ventilador Sim, só faltou a runa, né gente? 10 Pinguim, então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 Gente. A Sofia 4 Clama Clube do Brasil Que que é isso Sofia Que boca é essa Isso é evangélico Braim é seguro Baixar o Clube Ping Brasil É sim Fel você trocou de Whatsapp Eu não troquei de Whatsapp hein? Eu só parei de usar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 O bloco bro, o tá pedindo pra gente ir num forte levado Dá para baixar móvel, dá para baixar pelo puff, Eu quero o selo. Ah, o bloco bro, que é o selo, gente. O bloco nem de cor de ano tá. Vamos fazer isso aqui primeiro logo. É esse aqui, né?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 Agora porque o nome do cara é covo d'água, gente Conseguiu, Brock? Atire Bola de neve Gente, atire a bola de neve Pro Pro bloco conseguir o selo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 Tá carregando Vamos lá tentar fazer o selo Todo mundo dançando Vai Minhas costas já tá doendo Depois a gente vai na mina Eu tô com a, a qualidade Do é, do clube no Brasil No mínimo, porque tá bugando Ai, minhas costas, meus olhos, meu tudo Eu fui digitar, o bagulho desceu Aqui Meu jogo aqui tá, Me espera Vamos esperar, porque sei lá aqui vai demorar, né Gente, alguém vai no centro E divulga lá, a live, IPI.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 O Chico, o Chico de Chiquititas Oi, Chico o Divin... Gente, alguém tem que chamar no centro Deixa eu chamar Não, vocês ficam aqui que eu vou chamar Fica todos aí, não sai ninguém O Gato Cheque não custa 150 moedas Pobreza, hein Não, mentira, eu agradeço, muito obrigado 150 moedas é muito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 A pan, a pan tá aqui, a pan é mod. Manda Manda salve. Gente, tô to, todos. Vamos no dance club gente já temos usuários no dance clube use o kai para ganhar dinheiro eu já, eu já uso com o kawaii ele me mandou salve o kai é 123 salve de novo Olha o gael 2018 o gael 2018 é espanhol dá uma passada no canal dele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 Salve pra você de novo vamos pro farol galera estamos ao vivo Eu até diminuiu o caspilo aqui né vamos pro farol tá todo mundo no farol Eu ainda por preciso comprar um instrumento quero jogar sem abaixar nada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 Na verdade, ele já tá brincando comigo, Ei, bugou. Tchau, Mimikuti, cookie Ah, espero que tenha se divertido mesmo. Desculpa se eu não te respondi alguma coisa, tá? Que é muita coisa na, na tela, eu preciso olhar os comentários. Fique com Deus, boa noite. Aqui, a Rona Doce. Vou mandar uma mensagem para ela. Gostei muito de conhecer o Miguel também. Vou retribuir aqui, né, gente? Vou retribuir com outra mensagem. Pô, amiga, é legal ver você, né? Conseguiram sem mim ainda. Bora virar iceberg? Clube Big Brasil voltou, voltou, Ricardo.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 Vou pra iceberg Cadê vou beber uma água aqui, né Gente, precisa da cor azul Derek. Meu Deus, ó ah, o Pinguim Loucas entrou Precisa da cor azul, gente A cor azul e prof azul Que é sucesso A cor azul Se você não tiver o Proof Azul, vem sem Proof mesmo. do Lucas, Carlos Silva, vou entrar. Conecte-se conosco. Como assim, não tá funcionando?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 Vamos gerar o percurso, já que não vai virar, ó o copo de água me chamou ali, mas a gente queria virar, não selo, entendeu?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 Salve pra você Eu já tô no Igru O Mago tá no meu Igru Calma gente, qual será que a gente vai fazer primeiro? Do Igru ou do Iceberg?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 serve tu tá lucas eh, gabriel soares calma lucas eu, tô, eu não tava vendo o chat 10 pinguins tá tão bugado centro 10 pinguinhos do meu grupo gente você precisa ter que Pera, eu estou, eu estou, ai meu Deus Olha gente, vocês estão me deixando nervoso Eu estou ao vivo No YouTube 10 que No meu livro Sai daí, pingo poem Eu estou no ventilador, gente Ô Lucas Gabriel, desculpa se eu não te respondi Aquela hora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 Faz live amanhã de novo à noite porque eu já vou estar desbanido. Estou no ventilador? Sim, estamos no ventilador. Quem é que está na live? Alice. Alice. Como é que é o nome? Alice de Okoy Está na live. Muito obrigado. Sim. Quem é essa aqui? O Inha.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 Tô entrando, vai na geladeira, e aí? Oi, Ali CP. Vou chamar de Ali. do grui. E aí, pessoal? E aí, sou o Picui, que tá em Speed xD Como todo. É, vocês conseguiram o fundo de Rock é, código Acho que foi código, né, gente? O P3833 Mandou aqui umas cartas para mim Muito obrigado Qual o código? Eu nem lembro Nem lembro Lembro o canal Eu nem lembro mais Então, gente, ó Vamos, Ed ter... Cadê o Noni? Eu tô esperando o Noni, gente Gente, tá muito bugado, né? né? No, no centro Essa festa do Ingru está ao máximo Gente, ah, o PC Siqueira, gente Até o PC Siqueira Tá aqui no Clube aí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 Ajudando de novo cadê gente cadê o selo tá bugado então vamos reunir esses... acho que agora dá vamos vamos pra o iceberg oh, <risos> gente aglomeração não vamos pro Dance clube vamos pro dan... dance clube dance -clube.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 Tem mais de pergunta perguntas e grude. Olha, eu um. Enzo Nadai BR. Eu sou o Enzo Nadai. Gente, vamos. Qual é o selo que tá funcionando? Qual selo tá funcionando? Deixa o like no meu grupo tá gente. Vou fazer o mais famoso aqui do Clube Penguin. Cadê, gente? O selo não tá funcionando. Olha só que os selo que eu conquistei, o King ainda não é amigo, né? Esse queira também não é, esse aqui também não é. Vamos, Dance Club. Cadê? o salve pro Noni. Ah, gente, eu não acredito, eu não acredito. Nenhum selo de...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 Agora eu acredito que a gente consegue Tinha muita gente no iglu Pedro, Luca, Carro no Silva Vai pro meu iglu A gente não tá fazendo invasão de iglus ainda Mas na outra live a gente faz invasão de iglus A gente tá tentando conseguir o cedo Há quanto tempo a live começou? Começou já faz mais de uma hora Uma hora e quinze minutos A gente tá quase terminando Eu estou indo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 O Noni, por favor, chama. Noni, nosso moderador. O três, Dani, tchau, vou jantar. Por quê? Vai jantar. Divide essa janta comigo. para que seja um miojo delicioso. Ó o Gato Cheque. Chegou, né? Finalmente, né, Gato? O que, que será que ela recebeu, gente? Eu não consegui dar like aqui. Olha os nomes que o povo...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 Aonde você? Quem é você, Lívia? Vou não falar porque o seu pegar abre e tá no Dance Clube.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 que serve é esse, Febraian? É o ventilador A Livia já respondeu, muito obrigado, Livia. É um segredo do catálogo Sou Lucas Vê que... que tá... Gente, escreve direito, gente Todo catálogo tem o servidor ventilador Tem que ir na pa... Quebra-noz e clicar na árvore da direita Pera aí. Pra mim você não tá aparecendo A árvore tá no braço direito do pulo, Tamo no ventilador Gente, a gente não vai conseguir esse selo dançando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 Saiu, não vai dar, gente. Poxa, todo mundo continua com roupa de árvore. Para as outras pessoas conseguirem. alguém mandou E aí, Febrainho? Fopicos, salve, poxa, abelha. Tu não ouça sair, panqueca.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 Por que você saiu, sorvete? Tô com vontade de comer o sorvete agora. Eu não sei, gatos. O Mog é o cara, vou ter que ir. Adeus, gente, não me fala adeus. Vou me inscrever, obrigado. O nome vai me mandar uma dessa. Olha no seu livro de selos.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 José, bora fazer a missão de juntar 10 pinguins no dojo? Pegue a skin do ninja preto, vai no dojo. No catálogo, estuda um Pinguim, está na mão da bailarina. Tudo bem? A roupa é segredo. Beleza, hein? Vou sair mais. O, o que? Porque as pessoas estão falando palavrões e estão sendo banidas. Tô lendo o chat, viu gente? Eu vou lendo o chat Valeu, Diogo None tá passando mal ali a aglomeração, None, eu tô falando Vocês pinguim tão aglomerando Gente, não, não vai dar, né?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 Vou colocar todo o nome do, do povo que tá na live Pode ser... Aislin. CP. É com... ah não, é com... com y... não, com i Coloca meu nome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 Tem pouca menina, né, gente? De água. que? O que tá acontecendo? Calma aí. Vou colocar um roxo.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 Falta o um furo fecinho, já né? Deogo, Deogo, copo d'água, eu já coloquei o seu. Deogo.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 Joan Viana Gente, quem, quem não colocar depois Eu vou colocar no Puff Multicore E no Puff Dourado Joan Viana Cienzo. Vou o copo de água, vou colocar. Vou colocar o seu mal Maldi mas eu coloquei o seu copo de água, mas eu vou colocar mesmo assim. Mal é. Acho que é só isso, né, gente? Acabou. Já tem o um nome quando o gato já. Olha, mano, hora canta moeda, sempre consegui no bug do.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 Consegui, gente, geral aqui tá bombando Consegui mais um selo por Mania, gente Deixa eu ver como é que tá o Iceberg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 Oi, Ui salve pra você. Ui A gente não consegue, tem pouca pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi, salve. Salvado. Witcher. Não tem como virar um iceberg. Alô, na sala disse retiraram boa parte da moeda de quem fez também. Quem é que fez também que foi gatos. Que foi gato, eu tava tô... Eu tava vendo o chat, gente, misericórdia. Você sabem que eu sou lerdo, eu tô lendo o chat ainda. Warlin de CCP, como você conseguiu crescer no YouTube?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 Mensageira. Mensageira. É o Miguis. <risos> olha o Miggs aqui, olha, gente. Que top. O Miguel tá aqui, gente. O Miguel. Não, eu tô dando oi pro, pro migues E ele fala oi noni É muito bom isso como As pessoas me excluem, entendeu gente <risos> Eu amo isso, entendeu o Mensageiro tá mensageirando Leitinho mona Que isso gente E aí mano, e aí salve pra você Estamos encerrando gente Espero que tenha gostado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 tem um servidor e meu, do None Entra no meu servidor, que tá flopado é, Tem o do None, o explicante do Fan Shields e da Coquelândia Uau, O bagulho é louco Gente, acabamos de, é, de chegar a 1.500 inscritos Muito obrigado também por essa meta Finalmente, né?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 Se não fosse a sua live, nunca ia saber que voltou. Fiquei muito feliz.